O Tribunal condenou duas empresas de energia, parceiras, a pagar salários iguais a dois colegas de trabalho. Eles exerciam a mesma função, tinham a mesma produtividade e qualidade técnica. A diferença era apenas o tempo de serviço na empresa. Um deles tinha cinco anos a mais de casa, o outro tinha o mesmo tempo de experiência, mas em outro local. Os desembargadores entenderam que o tempo de serviço prestado a outro empregador não afasta o direito à equiparação salarial. Também concluíram que é justa a equiparação para não haver discriminação entre os trabalhadores. O trabalhador vai receber as diferenças de salário e os reflexos nas demais verbas trabalhistas. A decisão foi da segunda turma do tribunal.